tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do Crescer e hoje o assunto é super interessante, nós vamos falar sobre desenvolvimento do cérebro dos bebês. E como e quando esse cérebro dos bebês começa a se desenvolver? Ele começa a se desenvolver no momento da concepção, é durante a gestação que são formadas as primeiras células do cérebro desse bebê. Essas células são chamadas de neurônios e elas são formadas Desde o momento da concepção até o momento onde o bebê nasce. Só que elas começam a se ligar. E é essa ligação que deve receber maior atenção. A célula, o número de célula, ela não tem tanta importância durante o desenvolvimento. Mas sim o número de conexões que elas fazem. Então durante a gestação, esses neurônios que são essas células do cérebro do bebê, eles se multiplicam. Eles ganham o que? Volume, número. Quando o bebê nasce, essas neurônios eles não começam a se multiplicar, e sim a se ligar. E é nesse momento onde o bebê começa o seu maior momento de aprendizado. Após o nascimento, Toda a relação que o bebê tem com o ambiente é um momento de aprendizado. E todo esse momento de aprendizado é essencial para desenvolver a arquitetura cerebral, para ele ganhar o que? Conexão. Essa conexão é quando essas células se ligam e é nesse momento onde tudo acontece. Do nascimento até os dois anos de idade, nós chamamos de momento sensório-motor. Eu sei que é o nome mais técnico, mas é um momento onde o bebê precisa experimentar sensações. E como o bebê experimenta sensações? Através dos órgãos do sentido. Esse é um assunto do nosso próximo vídeo. Mas é importante a gente frisar que é através do tato, da audição, das percepções do olfato, da gustação e da visão que o bebê desenvolve o cérebro. O tato, por exemplo, ele começa a ser desenvolvido na 12 semana de gestação, quando o bebê ainda está no útero. As impressões digitais, por exemplo, é uma marca do quê? De quando o bebê experimenta as sensações no útero, por isso que cada pessoa tem uma marca diferente. Já a visão, ela é a última a ser desenvolvida, ela só se desenvolve na último trimestre de gestação. E após o nascimento, a interação, ou seja, a ligação entre as sensações que o bebê tem com o tato e tudo que o bebê enxerga, eles são conectados. É através das experiências que o bebê tem. O mais importante da gente lembrar dessa fase de desenvolvimento cerebral é que ela acontece no momento da, da concepção e o momento mais intenso desse processo acontece até os dois anos de idade. É nesse período onde o cérebro começa a fazer suas principais conexões e essas conexões é que vão durar até a vida adulta. E por que é importante a gente falar do desenvolvimento do cérebro dos bebês para vocês, mães? Porque isso é importante entender para a gente conseguir estimular esses bebês de forma correta. Todos os bebês vão se desenvolver, mas aqueles bebês onde a gente consegue entender esse desenvolvimento neural, esse desenvolvimento cerebral, são bebês que vão se destacar. Eles não vão ficar mais inteligentes. Mas as conexões elas vão ganhar mais força dentro do cérebro. E isso é importante para quê? Para o processo de aprendizado durante a vida toda. E todas essas conexões que o bebê vai fazer até os dois anos de idade, todo esse desenvolvimento do cérebro vai ser importante para as relações pessoais na vida adulta vai ser importante para quem ele vai ser na vida dele. Então, é importantíssimo a gente entender, para a gente entender até os próximos vídeos, onde a gente vai falar de estimulação e do ato de brincar com as crianças. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!